Fala, fala, galerinha! Isso, eu sou, a... eu sou Norberto Carol. e esse é mais um Elefante Literário com a tag Problemas de um Leitor. A gente viu essa tag no canal de Camila Guerra, que é daqui de Natal. Então, quem não conhece Camila, dá uma olhadinha aqui embaixo e a gente também vai deixar quem criou, porque na verdade eu não sei, mas vai ter tudo aqui embaixo. A primeira questão dessa tag é... Você tem 20 mil livros pra ler. É muito. Como você decide o que vai ler? Ah, eu sou muito de, de feeling, assim. Às vezes eu tô com um livro na cabeça. O meu próximo livro vai ser esse. É quando eu acabo o que eu tô lendo. Quando eu vou passar pro próximo, eu já mudei. Já não quero mais aquele. Pronto. É, é muito de, de humor. Você tá no meio de um livro, mas não tá gostando. Hum. Para ou continua? Eu continuaria. Assim, não, mas eu continuava. No passado, hoje em dia eu não tenho mais paciência, não. Não tem mais tempo pra estar perto do livro que eu não tô gostando, não. eu paro. É, também depende, né? Depende do livro. O fim do ano está chegando e você está perto, mas não tão perto de finalizar a sua meta de leitura. O que pretende fazer e como? Rapaz, antigamente eu entrava em desespero. Eu ficava, tipo, querendo ler loucamente qualquer livro que fosse. Mas hoje eu tô mais de boas. Eu tô, tipo, minha é. meta... Olha, minhas leituras desse ano... Meu Deus do céu, com relação ao ano passado, eu acho que eu não consegui nem ler metade do que eu li ano passado até agora, e a gente está em setembro, né? Mas, vida que segue, gente. Se não bater o meta, eu também fiz outras coisas da minha vida, sabe? Paciência. Então, vida que segue. Tudo bem. As capas de uma série que você ama são horríveis. Vixe, existe mesmo. Como você lida com isso? Ah, paciência. Eu leio do mesmo jeito. Sabe aquela série encarcerados? Eu vou ter que procurar aqui. Não sei nem onde é que tá. São horríveis as capas. São feias. Não são? Aquela fonte feia é horrível, péssima. Mas eu leio mesmo assim. Aí pra ter que, que ler, eu acho. Mas também às vezes a pessoa nem chega a comprar, porque a capa é tão feia <risos> que a pessoa nem chega a conhecer pra chegar a ser uma série favorita. É mesmo, é, tem, tem umas séries boas que as séries que a gente nem conhece. E, tem inclusive aquela capa da mulher que tem uma máscara de metal, feita de fumacioso. Eu... É, foi... Porque é porra aquela capa. É horrível, é ridículo. Todo mundo, incluindo a sua mãe, gosta de um livro que você não gosta. Como você compartilha esse sentimento? Nunca que é um de tristeza? É de tristeza que que eu compartilhe o quê? Não, gente, eu, eu, eu fico... Eles gostam e eu não gosto. Todo mundo gosta do mundo, incluindo sua mãe, e você não gosta. Não, mas eu fico triste não. É que é conversa é, essa? é Tudo bem, gente. Eu vou brigar, não, não gosto também como eu, o okay? quê? É, valeu, a pessoa vai fazer o quê? A questão de gosto é... Que você? Eu achei muito sentido. Não, cancela isso aqui. Você tá lendo um livro e está prestes a começar a chorar em público. O quê? <risos> eu, na vida. <risos> Como é que você lida com isso? é de quem estiver perto de mim. Eu vou chorar se eu estiver lendo. <risos> ah, inclusive várias vezes. Normal. Mais um dia normal na minha vida. Okay. É engraçado não ter caído pra mim, porque eu não choraria. De jeito nenhum. Tipo, eu não consigo. Foi uma boa em público. Aí vai dar certo. Ai, uma vez eu cheguei na sala e o povo ficou dizendo... Ah, lá vai eu sem amigo de novo. <risos> <risos> Lendo e chorando. <risos> A sequência do livro que você ama acabou de sair, mas você esqueceu parte da história anterior. Eita. Você Arruma uma opção essa aqui. Lê o anterior novamente, pula pra sequência, lê uma sinopse ou resenha, chora de frustração... Não, deixa eu chorar! <risos> É o seguinte, como eu me conheço. Acabou a pergunta, né? Acabou. Eu iria ter preguiça de reler o livro. É um fato, gente. Eu não vou mentir aqui, né? É, não vou mentir. É. Então, eu iria ver alguma resenha, alguma coisa, uma, né? Reler o sinopse, não sei. Do primeiro livro e, e leria o segundo. Ou então eu só leria e, e, assim, confiaria na minha memória que ela iria relembrar as coisas. Às vezes também eu sigo a continuação, de dar dá uns spoilers do primeiro, tipo assim, para a ah, pessoa relembrar. exatamente. Lembrar. Você não quer que ninguém, hum. ninguém, ninguém, ninguém, pegue seus livros emprestados. Vixe. Como você faz isso é educadamente? Sua pergunta é empresta um livro, não. você não quer. <risos> eu digo que não, tá? Eu ligo empréstimo nem a pau. Não, não, não, não, não. não. Não, melhor não, deixa ele aqui mesmo. Se quiser ler, pode ler aqui, né? Sentado na cama, mas não leva não, o quê? Déficit de atenção. Você não conseguiu ler os livros que queria no último mês. O que você faz pra voltar a ler mais? Acho que eu só leio. Porque assim, às vezes a pessoa fica na ressaca, né? Só que, às vezes, a pessoa encontra um livro que tira completamente e acho que não tem como a pessoa adivinhar, Sabe, entendeu? Então eu só vou lendo, tipo assim, mesmo que seja aos pouquinhos, mas eu acho que com o tempo, dependendo dos livros que a pessoa escolhe, aí volta o ritmo. Não, se fosse uma coisa que eu soubesse como fazer também, eu já dava o ir é, porque eu exatamente. tô... Eu li o zero coisas. Há muitos livros novos que foram lançados e que você está morrendo de vontade de ler. Quantos ah, deles você realmente compra? Ah, não, mas aí nenhum. não Assim, uma vez ou outra, né? Comprar alguns. Ah, por favor. Mas lançou muito já esse, esse ano, eu comprei uns 5 livros no total. Uhum, achei. Ah, comprar alguns, talvez. Não compro todos não, porque enfim, não tem condições hoje em dia. Mas a pessoa compra Sabe? de acordo com o dinheiro é. e de acordo com o que a pessoa quer, eu acho. É, eu quero umas, muita coisa, mas aí também eu não compro muita coisa. Depois de ter comprado os novos livros que você tanto queria, o que eu queria, que você foi comprar agora. Compre em de... <risos> Quanto tempo eles ficam nessa prateleira antes de você oh, realmente? ler? Roupa, tá tudo de você bom. Terminar. Então, isso também eu acho. Gente, todas as respostas são relativas, nessa né, Surtag. Eu acho que acelerar que eu vou jogar acabou esse vídeo. Por quê? Porque assim, eu compro, aí às vezes o meu humor diz é pra eu ler logo. Aí eu leio. Às vezes não. Às ah, vezes mas... eles ficam tipo, anos, quem sabe? Talvez, talvez. Aí você consegue, né? Vai fazer o quê? Essa é a resposta de todas as perguntas. A pessoa vai fazer o quê? Ou então, tanto faz. Ou então, a <risos> vida que segue. E pra finalizar, a gente vai aqui indicar essa técnica né, pra que algumas pessoas também façam, assim como nós, que nos divertimos muito. Né? Aqueles, essa a <risos> A gente vai indicar aqui pra fazer Bruno Miranda, e Ara do canal Conto Encanto, do canal, do canal Conto Encanto e Júnior Costa, aqui de Natal, também. A gente não sabe se eles já fizeram? Não sabe, não sabe mas... mas... Fica aí a dica, quem quiser fazer também, ainda descer vontade, logicamente. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar o seu like aqui, compartilhar pra todos os seus amigos e ficar ligado em tudo que tá rolando pelas nossas redes sociais. Valeu! Valeu! Fala, fala, galerinha! Primeiro é um teste, né? É, é um teste. só <risos> aquecimento. Não tenho falado nada ainda hoje, porque... Porque, uma assim, questão de todas as nossas supostas estão iguais. Tipo, ah, tudo mais, ainda né? que seja. <risos> Achei <que> também um. Uh... <risos> Ai, meu Deus.